Fala nação, hoje vai fazer o um vídeo aqui no canal, todas notícias do Flamengo, as principais notícias do Flamengo. Pessoal da da, da jovem pan, o Nilson, Nilson, e os comentários vão debater sobre quem é o melhor time do Brasil, Flamengo ou Palmeiras, quem ganhou mais títulos em 2022, né? Quem é o maior time, quem é o melhor time do Brasil? Em 2022, tudo vamos falar para vocês. Já quero que você se inscreva no canal, deixa aquele like maroto no vídeo, tá bom? Pedindo notificação para você não perder nada, compartilha para a galera, é muito importante, bom? Então, vamos pro vídeo. Palmeiras ou Flamengo? Qual é o time da temporada 2022 no Brasil? Olá, estamos juntos mais uma vez nessa reta de chegada da temporada. A gente vai conversando sobre tantas coisas, né? O melhor disso, o melhor daquilo, aquele que foi pior, que foi melhor. Hoje a nossa conversa no bastidor com o Nilson, que está aqui ao meu lado, foi com time da temporada, qual foi? A gente de dois vieram à cabeça, né? Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras nesse fechamento de, de ano que a gente já abordou aqui. Inicialmente, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, rumo a 4 milhões de inscritos. Estamos juntos mais uma vez. E não esqueça, baixe também o aplicativo Panflix, está tudo lá. Você encontra esporte, entretenimento, jornalismo, os gols, as narrações, tudo aquilo que o grupo Jovem Pan produz, você encontrará também no Panflix. Muito bom. Nilson, a yeah. história é essa. O que é que você vai escolher, eu vou escolher contra. Não, não, você começa. É, eu vou escolher é contra. Começa. É, o, o time... É um contra um o negócio eu aqui. Eu sei, mas então o time, pode ser que a gente tenha opiniões diferentes é. mesmo. O time melhor da temporada, Palmeiras. na sua visão. Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu vou explicar por quê. É muito mais difícil você ganhar um campeonato onde começa com o Coelhinho da Páscoa e termina lá no Papai Noel. É muito mais difícil do que você ganhar uma taça. A, a Libertadores é um torneio, né? Primeira fase de Libertadores, sempre tem umas barbas que os grandões passam fácil. Depois a Libertadores é um torneio que, numa noite, errada, você pode cair fora. O Palmeiras, numa noite errada, foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Em casa, em casa. É, Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado em casa pelo São Paulo. E não foi justo, porque houve erros de arbitragem claríssimos contra o Palmeiras no jogo contra o São Paulo. Mas, é, num campeonato duro assim, o cara tem que ser é, é, muito constante. E o Palmeiras perdeu dois jogos, nenhum fora de casa, perdeu dois jogos dentro de casa. Que é o um jogo contra o, o Ceará e outro jogo contra o Atlético Paranaense. Né? Dorival Júnior e o Filipão, que ganharam do Abel dentro de casa. Então, por, por ser um campeonato muito mais difícil de ganhar, na minha opinião, é que eu coloco o Palmeiras como o principal time da temporada. Entendi, eu não posso discordar, porque no, no, no ranking da regularidade, o Palmeiras o foi exatamente isso que Deixa você falou. Aí. Agora, eu estou colocando no pacote o conjuntão da obra. De importância aí. de campeonato. É, não, tudo bem, mas o conjuntão da obra. Mais recentemente, o Flamengo conquistou... Dois títulos, duas taças, formatos diferentes, tudo isso o Nilson, já, o Nilson já abordou aqui, focando o Campeonato Brasileiro. Agora, nesse momento, e eu acho que se a gente levar em conta essa discussão aqui, estamos falando dos dois melhores times da atualidade no futebol brasileiro. Eu acho que o Flamengo está respirando na nuca do Palmeiras. Palmeiras eu também concordo. No, no ranking que nós estamos abordando aqui, ele vai chegar na frente mesmo. É, foi o melhor nessa caminhada. É, regularidade. Pela regularidade, que é importante. Esse campeonato brasileiro é um campeonato de regularidade. Uhum. Só, só, e só ganha aquele que é mais regular. Isso está tá perfeito, está ótimo. Agora, a gente não pode desprezar que o professor Olival Júnior chegou já com a orquestra no palco. A orquestra estava desafinada, estava desarrumada, esculhambada, todo mundo intrigando. Cada um... músico num canto. C canto é bumbo desafinando, o primeiro violino quebrou a corda, Tava uma esculhambação. Aí trouxeram o Dorival Júnior, que além das qualidades profissionais, tem uma qualidade de, con de conciliador. Ele veio e deu uma consertada lá. Não é fácil trabalhar com aquele monte de estrelas, e que alguns têm egos, digamos assim... Muito aceitável. Obra com veneno. É, aceitável pelo, pelo grau de talento que eles têm, é verdade. É, sempre tem um ego é, um pouquinho acima do, do normal. E outros, é, super ego. Então, e ele conseguiu amansar digamos assim dominar. E as coisas caminharam. O Flamengo ganhou dois títulos importantes. Tanto é que a gente não sabe nesse instante se o professor Dorival Júnior vai continuar ou não. Eu acho que não ganharia sem o Dorival. É, eu também eu acho. Eu tenho quase convicção disso, que sem o Dorival Júnior, o Flamengo não seria campeão dessas duas taças. Porque a casa estava tava bem bagunçada. Eu acabei de falar. Então, sem o Dorival, o Flamengo não teria chegado onde chegou, não. E quando ele chegou, não sei se você lembra, quando ele chegou, houve muita contestação. Claro. Ah, porque não é técnico para o Flamengo. Ah, porque não tem condição de dirigir o Flamengo. Ele provou exatamente o contrário. E ele chegou para o RH do Flamengo como um funcionário eh, provisório. Aquele temporário. Já que estamos chegando no final do ano, quando uma empresa contrata um funcionário temporário. Acabou o ano, obrigado, foi Era ótimo. o contrato dele até o fim do ano. Então, mas ele chegou assim. Agora, só que as coisas conspiraram a favor. Ele ganhou, do, ele ganhou dois títulos no pouco tempo que ele está lá. Vai continuar ou não, a gente não sabe. Mas uma outra coisa que eu quero falar. Palmeiras também não teria esse desempenho que teve ao longo do ano se não fosse o Abel Ferreira. Esse cara tem um papel fundamental no desempenho do Palmeiras. Se o, o dia que o Abel deixar o Palmeiras, o Palmeiras vai ter uma queda. Mas não tenha dúvida que vai ter uma queda. Por quê? Porque ele, cons ele consegue ser um gestor de pessoas com 43 anos de idade, como poucos no mundo. Ele consegue gerir e administrar pessoas. Você percebe que o grupo está com ele. Ele afasta, por exemplo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, né? o Verão, foi, foi, foi desligado em Portugal. É, ele afasta e o grupo entende as razões que ele está afastando. Sabe que tem motivo para isso. Sabe que tem motivo e ninguém fica contra ele. Engraçado, né? Ninguém ficou do grupo contra ele. Podia ter afastado um ou outro ali. O grupo falou, caramba. Né? Não, entenderam que ele queria o melhor para o grupo. Então, o Abel, ele tem também, na minha opinião, um percentual gigantesco nessa conquista de campeão brasileiro do Palmeiras. Bom, pela nossa conversa aqui, vocês já perceberam, o Nilson, ele cravou o Palmeiras como Era. o melhor time da temporada. E você como tem é, sangue carioca, não, não, não, eu, você fica aí flamencando, é, entendeu? É, é, você não, nasceu é, lá na Não, na, na, na eu, eu concordei com você, eu só estou reforçando que eu acho que pelos últimos momentos, o Flamengo chega respirando na nuca, ainda atrás, mas respirando óbvio, na nuca o do Palmeiras. O último perdeu, né? É, é, Decisão de Libertadores. É, né? é, eu, claro, Não, mas já passou. É. Nós estamos falando essa conversa agora... Sim, mas que... o último ah, título disputado é... perdeu. E, e, e quando disputou o título direto no Campeonato Brasileiro, que é esse caso, também perdeu. Ok, mas ah. a, nós estamos conversando aqui, olhando para as duas taças que... O... Flamengo conquistou Se o Felipe Melo tivesse no Palmeiras, <risos> ele falaria pro Gabigol. Você é meu visto. É meu vice, é, Você É, é. meu visto na Libertadores e no Brasileirão também. Mas sempre tem um motivo para cutucar. Você é. sabe, contra ou a favor. Meu só abração. Boa, boa narrações, né? é. boas, boas narrações até o final da temporada. Vai chegar a Copa do Mundo. Aí, Vai chegar a Copa do Mundo. Tá quase começando aí. Começa. Tá aí nação. Esse foi o vídeo do canal, né? pessoal aí falando da Jovem Pan falando quem é o melhor time do Brasil né para mim 2022 quem é o melhor time do Brasil quem foi o melhor time do Brasil em 2022 para mim foi o Flamengo que ganhou títulos importantes né como Libertadores Copa do Brasil para mim o Flamengo Ah mas tem como assim o Flamengo ao menos ganhou só a celebra, né o resto ganhou tudo na de 2021, 21 né porque tipo a principal do estado dos dois, né? Mas não, não, não é um campeonato de, é um campeonato de não um faz parte. Também ganhou mais do que Palmeiras. O Flamengo ganhou dois títulos, o Palmeiras só ganhou uma. Um uma uma um Brasileirão. Entendeu? Foi só o Brasileirão, né? Só foi o Brasileirão. Né? E, e a Recopa também, né? Então estão empatados aí. Então pra mim o Flamengo foi o melhor time do Brasil em 2002 e sempre vai ser o melhor time do, do Brasil que o Flamengo ganhou títulos importantes Brasileiro não vale nada não rapaz Oxe, para com isso Ó, o... você vê O time ganhou o Brasileirão Isso que vai ser o time do Brasil O Flamengo ganhou Libertadores e Copa do Brasil Libertadores vale mais do que Brasileirão Entendeu? Então vamos falar, vamos começar com o Também ganhou mais do que o Palmeiras. Estão empatados ali, né? Mas o Flamengo foi o melhor time do Brasil em 2002. Então é isso. Quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa a notificação para você perder Compartilha para a galera, muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Valeu, fui! Até lá!